Pessoal, três coisas sobre o sucesso. A primeira delas você tem que ter profundidade, tem que conhecer muito, muito, muito mesmo sobre a área que você pretende ser bem sucedido, seja nos estudos, seja na área acadêmica, empresarial. Você tem que ter muita disciplina para pagar o preço e muitas vezes falta as pessoas essa disciplina, né? elas acabam se cansando às vezes parando no meio do caminho e muitas vezes o preço que você tem que pagar para chegar de lá é um preço alto que exige muito sofrimento ou algum sacrifício. E tem que ter também muita perseverança e persistir, porque muitas vezes aparecem obstáculos ou pessoas que querem nos tirar do objetivo e você tem que resistir a tudo isso e manter-se firme em busca do seu propósito. Um ótimo fim de semana para você!